Perfect, perfect. Salve aí família, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo e bem-vindo a mais um vídeo Quem tá falando aqui com vocês é o Nicolas Cage Não, eu tô de troll, não é não É que meu cabelo, eu falei assim, eu fui no cabeleiro e falei assim pro cara Mano, faz o corte e pique o irmão do Pic Brian, tá ligado? Tipo, pique, eu tô falando duas vezes, mas beleza Faz o corte, estilo do irmão do Pic Brian Sustenta <música> no pé, se pique Beleza? Aquele que faz o corte pra trás? O cara falou Chá comigo. Quando ele virou assim, bicho Que eu olhei no espelho, ele fez tipo o um pique pobre Tá ligado? é Fazer o que? A vida, né? É, a gente é feio Nasceu se feio. Sem dinheiro, dá nisso Você, ó, eu vou te dar uma dica Logo no começo desse vídeo. Se você não quer ser Assim, meu, já fique rico cedo E se não, fi, você tá na rosa também Tá? No, ó, não se empolga não hein? Não vem escrever aqui no comentário Groselha não, porque você tá na minha lista Também aqui, ó. Lista de feinho, tá? Então tamo junto. Eu espero que você goste desse esse vídeo aí, porque que é um dos melhores, aqui é que a gente costuma fazer e dá sempre bom. Então vamos lá para mais uma história e é isso, tamo junto, vamos lá, vamos lá. Ó, quem está online já estamos no grupo aqui de conversa e provavelmente aqui ó, vamos lá, o Thomas chamou primeiro, né? Então, temos uma data, tá, eu não lembro, sinceramente, eu nem sei do que ele tá falando. Domingo, às 14 horas. A Miranda estava aqui, colocou o panfleto Quem é Miranda? Eu não sei quem é a Miranda, tipo... Não sei que a é Miranda não, beleza. Mas aqui, ó, Dan concordou. Então provavelmente alguma coisa. Tá vendo, ó? Eu sempre falo isso. O game sempre me mostra alguma coisa que eu preciso saber. Ó. Eu não sei do que se trata. E realmente eu não sei mesmo. Ah, perdão. Ok, quem gostaria de explicar tudo para o Túlio? Que sou eu e não o meu editor. Não tem graça, cara. Tá, calma, pera. Eu gostaria que a Jessie me explicasse. Uh, você se importaria, Rick? Vamos lá, vamos falar. Até mesmo porque eu acho que no último episódio ele ficou meio bravo com a gente. Então, talvez isso seja uma porta para ele se abrir né, um pouco mais. De forma alguma Ei, novos melhores amigos, Túlio e Rick Ah, tá, ah, se liga, tá com ciúmes, Dan? O oh, Dan com ciúminhos de nós, mano Tá certo ah, Sumiu? Vixe, mano, ele ficou com ciúminhos, cara Ó, aí ele chamou no Rick, chamou no PV aqui, ó Vamos ver, ó Ele não gostou nada disso oh. Uh, como você pode ser amigo dele Agora eu sinto muito por ele é, é verdade, eu fico meio mal quando acontecem essas paradas Vamos lá, a Cleo me chamou aqui ó. Ei, estou em casa Vou ler as mensagens rapidamente e depois Mando uma mensagem pra você Vamos ver o que o é Rick que quer aqui, ó. enquanto ela vai ler As mensagens lá, é, a gente vê o que o Rick Tá querendo, então não se preocupe Ele esqueceu disso assim que escreveu Olha, então ele tem memória curta As mulheres do grupo da igreja de Deskwood Estão organizando uma procura Completa na floresta, eu acho que isso rola muito, assim, fora do país, né? Tipo, no Brasil não tem isso, mas fora do país rola muito essas paradas, assim, de se unir pra procurar as pessoas, né? Você entendeu? Isso já está planejado há algum tempo, mas agora sabemos a data e a hora, domingo, às 14 horas. Nós encontramos um estacionamento em frente à minha loja. Será que eu vou ter que ir, velho Será que eu vou ter que partir pra Wood Eu tô... que eu tô abismado, bicho. Sei lá, não sei se eu vou poder ir não, hein? Trabalho muito, cortando cabelo. Que merda, <risos> Que merda? Vamos <risos> Ah, tá. Tenho certeza que você sabe o objetivo deste evento. A floresta não foi revisada pela polícia? Você acha que vai dar certo? Eu gostaria de poder participar e ajudar. Tá, vamos lá. Eu gostaria. Vamos, vamos meter esse biruta nele aqui, né, mano? Ó, a Cléo ainda não, não chamou. Sério? Ah, tá. Seria ótimo. As florestas de Dusky Wood são enormes. É, então é bom ter muita gente mesmo. Quanto mais, melhor. Miranda, que dirige o grupo de mulheres da igreja, é ela quem organizou tudo. Ela até imprimiu panfletos e decidiu rebocar na minha loja com eles, caraca, mano. Tipo, ela colocou panfleto na loja toda do Rick, mano. Mas, pô, são amigos, né, cara? Não custa. Não sei. Posso ver esse folheto? Ah, boa. Consigo ver o folheto. Certo, me deixa tirar uma foto aqui bem rápido. Mas sem nudes, tá, Rick? Sem nudes. Vamos lá. Ó, oh, ele mandou. Ó oh, que legal. Gente, lembra que eu não sei inglês, certo? Isso já é fato. Mas eu, eu vou fazer uma coisa aqui que vai ajudar muita gente nisso. Eu peguei e vou usar o meu Google Lens, aqui, Lens do celular e vou traduzir o que tá escrito pra você que também não entende. Então, ó, oh, mano, ó, oh, sacrifício, hein? Vamos lá, ó. Oh. Primeiro aqui escrito no panfleto nessa partezinha azul de cima. Ah, deixa eu ver se eu consigo traduzir aqui. Vamos lá, traduzindo. Juntos, nós somos mais fortes. Aí embaixo tá escrito aqui, ó, oh, faça parte de nossa busca na floresta da comunidade. E aqui embaixo, ó, no início grife, eh, tá escrito assim, ó. Início. Roger's Garagem, domingo 14 horas. Oferecemos café e lanches. Ou seja, provavelmente vai ser lá na oficina do Rick que vai começar as buscas. Por isso que ela lotou de panfleto lá. Mas, mano, ó. Uma ótima ideia ter usado o Google pra traduzir tudo isso, mano. Não é muito criativo. Eu não vou mandar isso, né, mano? Não é muito criativo. Eu queria o quê? Que fosse igual do Harry Potter? Que ele, tipo, se movesse quando falava? Achou errado, otário. Tem problema. Enfim, é tudo que posso dizer sobre isso Ok, falo com você depois Beleza, Rick, tamo junto Rick ficou offline, não tem... Tá, ó, o Rick, ó, ele, ele saiu e ficou online de novo ai que embora, carniça Ah, esqueci de falar uma coisa Miranda é a mãe da Cleo Agora eu tenho mesmo que ir Ah, tá, agora eu descobri quem é Miranda Beleza, mãe da Cleo Cleo, ó, ó, a Cleo já fez a leitura dela E tá chamando a gente aqui Vamos ver o que ela ganha. Tá, vamos lá, Cleo. Finalmente, eu pensei que você tinha fugido de mim também. Oi, Cleo. Vamos mandar... Oi, Cleo. Ó, ó meus dedos estralando. Conseguiu ouvir? Olá. Eu tinha que declarar as minhas ideias Antes de contar a história toda Thomas está escondendo algo O que, que será que ele está escondendo? Oh, eu não consegui ver o que passou em cima Que eu estava tão concentrado Quando ela estava escrevendo Porque eu tô achando estranho Vamos ver, não. Vamos ver se ela pode contar detalhe para a gente Deixa eu ver o que, que é Se alguém colocou algum status novo Será que é isso? Não, acho que não Claro, beleza A Cleo está confiante na gente Isso é bom? Isso é ruim? Não sei Só tem que levar a história adiante Quando eu notei que era o Thomas hum, Que estava na porta sai imediatamente de onde eu estava escondida Tipo, ela tava escondida atrás da escada Filmando e quando viu que era o Thomas saiu Ele ficou tão chocado quando me viu Que nem imagina, é, você nem imagina Reação típica de alguém culpado Nada a dizer, ok, até agora tudo bem Realmente, porque assim, são duas pessoas No mesmo lugar, é estranho Tipo, o cara falou, ué, mano, o que será que ela tava fazendo aqui? E ela olha pra ele e fala, ué, o que será que ele tá fazendo aqui? Tipo, os dois ficam surpresos Nada demais cara que perguntei o que ele estava fazendo no apartamento da Hannah Gente, eu acho que eu tô muito melhor na leitura, porque eu, eu mudei as paradas aqui, eu acho que ficou bem melhor. Ah, tá, vamos lá. Ele me disse que estava na delegacia e que eles informaram que o corpo não era da Hannah. Beleza, isso a gente já sabia. Até então nada demais. Fiquei feliz em ouvir isso. Ele disse que tinha ido ao apartamento para procurar pistas, porque tempo era ainda mais essencial do que antes. Você não fez a mesma coisa? A gente devia perguntar isso pra ela, né? Vamos perguntar pra ela também, que basicamente é o que a gente tá jogando em pratos limpos aqui. Entre eu e você. Então, tipo, pera, tem mais. O que, que será mais essa doida Vou falar? Percebi que não tinha ouvido ele usar a chave que... quando entrou. Então... Aí que tá, você deixou a porta aberta Não deixou a porta aberta, você trancou Quando entrou, é estranho, porque assim Não aparece a Cleo trancando a porta, só aparece Ela já lá dentro, filmando E ela já tinha acabado de ligar pra falar pra gente Que tava entrando ainda, por isso fiquei confusa Então perguntei como ele havia entrado no apartamento Ele sorriu e disse que É claro que ele tinha chave Ele até fez um tipo de piada Algo como se eu ainda me lembrava Que ele era o namorado dela Me deixa esperando, ah, tá, não me deixa esperando Vai direto ao ponto, vamos lá, não me deixe Tá suspeito, tá suspeito. Algumas semanas antes de seu desaparecimento, a Hannah me disse que o Thomas tinha devolvido a chave durante uma discussão. Hum, agora eu entendi. Agora eu entendi. Eles estavam discutindo antes dela desaparecer Isso pode ser realmente importante Tá, vamos ver se eles, será que eles estavam discutindo Parece ser muito importante, tá Mas eu não queria que você entendesse errado A situação O que você quer dizer com isso? Isso acontece especialmente quando você esconde Coisas de mim, você nem percebe Que está escondendo algo por ele Você quer dizer com isso, o que será que ela quis dizer com isso? Eu apenas pensei Que é impossível que o Thomas esteja por trás Do desaparecimento da Hannah Ele não é capaz de pre prejudicar de cara uma mosca É, mas uma mosca não é uma pessoa ah! Ah! Bom, a gente também não pode falar Que o Thomas é um culpado Se você soubesse dessa discussão Você não teria agido de forma natural Em relação ao Thomas Se você quer que eu ajude, preciso saber de tudo Você sou como um hacker não há como... Eita, pode crer, mano Ela falou meio estranho agora, hein Não há como eu ser uma pessoa neutra agora Tá, eu preciso saber de tudo Beleza, é, vamos jogar essa pra ela porque, sei lá De repente ela pega uma confiança Que nem o um hacker pegou na moralzinha com a gente E isso melhora a situação, né Olha lá, a galeria do, do, do Rick foi atualizada Ele colocou o panfleto lá E colocou uma foto dele segurando a roda Você? de carro Eu sinto muito, Túlio Por nada, Não tá bom Fique em paz, ô Cléo, fique em paz Nunca faça isso de novo, por favor. Vamos apenas esquecer isso. Eu espero que não tenha mais consequências. Vamos apenas esquecer isso. Vou falar como o Dan. O Dan é aquele que fala e cresce rápido. Então, quer dizer, ele não pode ter matado a Hannah. Porque senão quando ela virasse as costas, que eles terminassem de brigar e ela fosse embora, ele não ia lembrar o que tinha acontecido. Eu tenho que te dizer outra coisa. O Thomas pegou algo no apartamento da Hannah. Hum, hum, já tá, tá começando a mudar as coisas aqui. Não consegui ver o que era exatamente. Mas sei que, com certeza, que ele colocou algo no bolso. Por isso, ele foi ao apartamento. Não é apenas um mentiroso, mas também um ladrão. Nossa... Cara, o bagulho aqui é meio pesado Tem pessoas que respondem desse jeito mesmo, né? Tipo, pegou lá sem permissão, é um ladrão é, Pô, mancada também mandar essas coisas assim Pra gente mandar, né? Pra, pra, como resposta Eu poderia dizer pelo seu comportamento Que algo não estava certo Por que você não confrontou ele sobre isso? A gente diz comportamento Sendo que a gente só tá colocando mensagem, né, velho? Escrita No WhatsApp mesmo a gente acaba brigando às vezes Porque a gente entende, interpreta errado as palavras E não é nem o que a gente imaginava Uma coisa terrível de dizer, mas Agora eu acredito eu acredito que o Thomas pode ser responsável pelo desaparecimento da Hannah. Ué, ela acabou de falar no começo que não era, eu não entendi o que ele falou. Eu acho que você tem razão, Cleo. Na minha opinião, existem outras razões para o comportamento dele. Não, eu acho que não. E agora? Mano, eu tô defendendo o Thomas. Na verdade, eu não tô defendendo o Thomas. Eu tô tentando entrar nesse meio familiar deles e descobrir alguma coisa. É, tá bom não tem outra coisa, mas como podemos saber mais sobre isso? Nós só temos que descobrir o que o Thomas levou do apartamento. Boa sorte com isso. O que eu posso fazer? Parece que sim. Marca ela não peça pra mim, cara, porque eu não falo com ele faz tempo. Você sai seguindo a pista sobre o homem sem rosto com a Jessie? Sim. Quando ela me chama, eu vou. Tenho algo a fazer. Depois eu cuido do Thomas. Me mande mensagem quando tiver notícias. Sim, claro. Beleza, Cleo. Cleo ficou... Vai ficar offline? E o Raquel chamou o Rick agora aqui, mano O bagulho ficou doido, irmão Vixe Maria, o que, que será que eles vão conversar, meu Deus? Ó, oh, Senhor Mas eu acho que isso é um papo pra próximo vídeo Eu espero que você tenha gostado Se você ficou até aqui, se inscreve no canal Deixa o like maroto aí pra fortalecer nós Que deixa o irmão do homem aí Muito homem pobre, né? Tamo junto, valeu, é nóis, até o próximo Tchau, tchau, fui